Olá, seus mais curiosos e empolgados para o vídeo. Aqui quem está falando é o Davi Fortunato, dono desse canalzinho aqui. E sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre as 5 curiosidades sobre a Ku Então, solta a vinheta. Antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, deixa a barrinha e deixe logo seu like, me siga em minhas redes sociais que estarão embaixo na descrição para ficar por dentro de tudo que acontece no canal, ative o sininho, sempre que eu não tiver vídeos novos você receberá uma notificação e dê uma passadinha na minha nova página do Facebook, lá eu vou estar postando curiosidades diariamente. É muito simples, basta pesquisar empolgante TV no Facebook e dê uma curtida, ou simplesmente vai ser o primeiro link aí da descrição. Bora pro vídeo! A Ku Klux Klan, fundada em 1866 no Tennessee, Estados Unidos, após o final da Guerra Civil Americana. Seu objetivo era impedir a integração social dos negros, como adquirir terras, e ter direitos concedidos a outros cidadãos, como votar. Seus integrantes utilizavam capuz e uma roupa toda branca para esconder a sua identidade e aterrorizar as suas vítimas. A Sociedade Secreta e Racista, Kuklus Klan, era presidida por um grande sacerdote e abaixo desse nós tínhamos uma forte hierarquia de cargos. Essa organização existe até os dias de hoje, porém, não é somente racista, mas também xenofóbica, ou seja, tem aversão a imigrantes e nacionalista. Mas, sem enrolação, vamos começar pela quinta curiosidade. A quinta curiosidade é a bandeira. Usada pelos confederados, a bandeira com uma cruz pontilhada foi durante muito tempo considerado um dos símbolos da Ku Klux Klan. Essa bandeira, ainda hoje, causa muita polêmica por remeter à extrema-direita e a entidades racistas. É vista por muitas pessoas como um símbolo tão odioso quanto a suástica nazista. A quarta curiosidade é a Cruz. Como todos sabem, em suas reuniões, os membros da Kuklos Clan colocam fogo em uma cruz. Bom, essa cruz em chamas significa o espírito santo, lembrando que os membros da Kuklos Clã são protestantes. E esse ato de colocar fogo na cruz começou a surgir na segunda encarnação do grupo. A terceira curiosidade é o traje. Bom, como eu já havia falado antes, os membros da Ku Klux Klan utilizam uma roupa toda branca e um capuz branco também. Mas o que você não sabe é como essa roupa surgiu e por que eles utilizam ela. Bom, nos primórdios da Ku Klux Klan, os seus membros se vestiam todos de branco para se passarem por fantasmas dos veteranos da Guerra Civil Americana e saíam nas ruas apenas para assustar as pessoas negras. A segunda curiosidade é o filme O Nascimento de uma Nação. Esse filme engrandeceu muito a Ku Klux Klan. Milhares de norte-americanos aderiram a Ku Klux Klan nessa época. Só para se ter uma noção, a Ku Klux Klan chegou a ter 5 milhões de membros nessa época. Detalhe: além de negros, a Ku Klux Klan passou a perseguir estrangeiros, judeus, católicos. E comunista. nós temos a curiosidade incentiva incentivo às crianças. A Kuklus Klan, em uma época, passou a visitar as escolas para recrutar crianças para fazerem parte do clã e, além do mais, expor as suas ideias. Bom, as crianças que fazem parte da Kuklus Klan passam por uma série de treinamentos, como, por exemplo, aprendem a atirar e a fazer algumas torturas. Só que, claro, tudo que eles aprendem no treinamento, eles só utilizam nos grupos que eles discriminam. Mas enfim galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou. Comentem também temas para próximos vídeos. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Me seguir em minhas redes sociais que estão embaixo na descrição, ativar o sininho, também curta minha página do Facebook e dê uma passadinha nos canais parceiros que estão embaixo na descrição e valeu!